Você já teve medo de escrever uma palavra e não sabia se era com letra maiúscula ou letra minúscula? Porque tem algumas especificações, assim, pra você escrever algumas palavras com letra maiúscula e letra minu... ou letra minúscula, né? E não necessariamente é só no começo de uma frase e nem só nomes de pessoas. Tem outras regrinhas pra você escrever. Então, neste vídeo aqui hoje, eu vou te ajudar a entender quando você usa a letra maiúscula em algumas palavras na redação. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chaipo, de português e redação aqui da Redação Online e eu toda semana apareço aqui para vocês com uma dica nova, com um vídeo, com algo que ajuda vocês a melhorar a escrita, né? Assim como a nossa plataforma corrige a sua redação e te deixa afiadinho para você saber né, o que você errou e o que você tem que melhorar, Aqui a gente também dá muitas dicas para vocês. Você que segue a gente nas redes sociais, você que segue a gente no TikTok, no Instagram, sempre tem dica nova, aqui tem vídeo todos os dias. Então não deixa né, de curtir, de ficar inscrito aqui no canal, de deixar o seu like, ativar a notificação, porque assim você tá sempre por dentro de todo o conteúdo novo que aparece aqui. E agora a gente vai para quê? Para essa tal de letra maiúscula na redação. Quando eu uso letra maiúscula na redação do Enem ou outros vestibulares também. Primeira dica, né? Você utiliza a letra maiúscula ok no início de período. Então, toda vez que começa o parágrafo, depois de um ponto final, você começa com letra maiúscula. Nomes de pessoas, você começa com letra maiúscula. Até aí, não tem nenhuma dúvida. Até aí, tá tudo certo. A maioria das pessoas não tem essa dúvida. Agora, as dúvidas vêm aqui, ó. Primeiro... Datas comemorativas, ou dias de feriado, ou dias que são muito representativos. Datas importantes. Se eu falo assim, 7 de setembro, 7 de setembro, o 7 e o setembro ficam com letras maiúsculas. Se eu falo dia da independência, talvez eu não saiba falar a data específica, mas eu digo dia da independência. Também é com o dia e o independência. Com letras maiúsculas. Tá? Então sempre que for uma data comemorativa, Páscoa, Natal, você vai usar letra maiúscula. O segundo item para você utilizar letra maiúscula são períodos, eras geográficas, idades históricas. Como assim? Se você vai citar, fazer uma alusão, falar da pré-história. Pré-história com letra maiúscula. Idade média. Idade média toda com letra maiúscula. Era cenozoica. Toda com letra maiúscula. Então sempre que você tem uma data, ok. Sempre que você tem o um nome de um período, era medieval, Chai também. Idade Média, pré-história, idade da pedra, tá? Uma data, né? O nome, quer dizer, que, que traz o um nome de um período histórico, uma era geográfica, sempre com letra maiúscula. Terceira utilização: nomes de disciplinas. Matemática. Língua portuguesa, que a gente ama, geografia, história, direito constitucional. Os nomes das disciplinas também, sempre com letra maiúscula, tá? Porque é como se fossem considerados os nomes próprios, digamos assim, que é o nome de uma disciplina. Depois a gente também tem um uso muito frequente na redação, que é quando você cita uma obra. Os títulos. Então, o título de um filme, o título de um livro, o título de uma série, tá? De um documentário, você sempre vai citar com letra maiúscula, tá? Vamos lá, um que eu já comentei aqui com vocês, o Absorvendo o Tabu, né? Que é, uma, que é um documentário, vai ficar com letra maiúscula. Se você quiser citar Sex Education, lá da Netflix, na sua redação, vai ter que colocar em letra maiúscula. Poxa, chay é um estrangeirismo. Será que eu traduzo? Não, você coloca o texto, né, o título integral, que ali não é, um, é uma palavra estrangeira, mas você não vai usar um estrangeirismo, você está usando um título, então não precisa ter medo, tá? Títulos, vocês tanto coloquem o nome integral, o nome como é, o nome que está lá na ficha catalográfica, quanto colocam ele sempre, sempre, sempre em letra maiúscula. A gente ainda tem para usar na redação, com letra maiúscula, os corpos celestes. Então, se você falar da Terra, da Lua... Do Sol, da Via Láctea você vai colocar com letra maiúscula, tá? Então se você falar da Terra enquanto planeta, enquanto corpo celeste, então a Terra que você pega na mão assim mas a Terra enquanto planeta, enquanto corpo celeste, tá? Você vai usar letra maiúscula. Quase finalizando ainda, a gente tem leis e normas então todas as vezes que você cita uma lei nessa redação, por exemplo a Lei Maria da Penha, o Lei Maria da Penha em letra maiúscula, Estatuto do Idoso Estatuto do Idoso, sempre em letra maiúscula. A gente sempre indica muito aqui pra você que você cite, né? Você cite a lei da educação, você cite é, a Constituição, indicando aquilo que o povo né, tem que ter via Constituição, pra dizer que é incoerente com o que acontece na sociedade. Então, todas as vezes que você citar uma lei, fizer referência, um artigo da Constituição também, você vai lá e coloca em letra maiúscula. Artigo, lei, essas palavras sempre com letra maiúscula, tá? E aí você pode perguntar agora, né? E se eu não colocar, chai? Vai perder um pontinho, claro. Né? Vai perder as, na sua, toda a sua parte ortográfica, ela é avaliada aí. Então, quando você deveria escrever uma palavra com letra maiúscula e não escreve, obviamente, você tem aí uma perda de pontuação, né? Então, por isso, eu estou te indicando aqui quando que você usa. E acabou? Não acabou. As regiões geográficas também sempre são é, com letra maiúscula, tá? Então, norte, sul, o nome de um estado, o nome de uma cidade, sempre, sempre, sempre com letra maiúscula e, por fim as siglas. Todas as vezes que você usa uma sigla, a sigla toda é com letra maiúscula. Se você citar a ONU, Organização das Nações Unidas, ONU, sempre em maiúsculo. Se você citar a OTAN, né, também, que agora está se falando tanto em relação à Ucrânia, também toda com letra maiúscula. Beleza? Ficou um pouquinho mais claro? Não vai ter dúvida, né? Tem mais opções de letra maiúscula, mas essas são as que você usa na redação. Deveria usar pelo menos, né? Tem dúvida? Quer ver algum vídeo por aqui? Comenta aqui pra gente, deixa seu comentário Conta pra gente o que você quer ver Aqui no canal do Redação Online Eu já aguardo dentro da plataforma pra gente corrigir A sua redação Entender o que tá tudo bem Você vai continuar escrevendo porque é sobre isso E o que você está errando E precisa ser corrigido É muito importante corrigir a sua redação Pra que você entenda o que você pode melhorar Todos os anos a gente tem sempre um aluno aqui nota mil. Então eu quero que você seja o nosso aluno nota mil do próximo ano. é quem sabe a próxima redação nota mil lá no Enem não é sua. Já pensou conquistar a sua vaga, tão sonhada, e ainda aparecer aqui em todas as nossas comunicações como um aluno nota mil. A gente te espera, vem com a gente, vem corrigir e aprender muita redação. Beijo, beijo, beijo.